Não, para de comer o presente do Zufa. Fala, rapaziada, mais um The Watch na Austrália começando pra vocês. Esse é o The Watch na Austrália especial, porque nós chegamos nos 25 mil inscritos. Yeah! Yeah! Então hoje eu vou falar de novidades. Vou falar de coisas que vão acontecer no próximo ano na minha vida, na vida da Tio Easy. E também, neste vídeo, aguardem porque vai ter sorteio de prêmios. É a primeira vez que eu faço sorteio de prêmios no meu canal. Então, se você tá interessado em ganhar alguma coisa de mim agora também, para não falar que eu nunca te deu nada, nesse clima de Natal, fica comigo e check it out. Eu queria agradecer imensamente de coração todos vocês ah, que se inscreveram no canal, são 25 mil inscritos, tudo isso graças a vocês na verdade, né? o canal não cresceria tanto se não fosse por vocês, eu estou muito agradecido por todas as pessoas que fazem esse canal funcionar também, não faço isso sozinho, então ah, os devidos créditos grande, grandes créditos na verdade para minha esposa amada Paula Busa, essa pessoa maravilhosa que está aqui atrás da câmera agora na verdade do lado da câmera, agora enfim <risos> essa pessoa muito obrigado meu amor por tudo que você fez por, pelo canal aí por mim por todo esse tempo se não fosse essa pessoa maravilhosa eu não estaria onde eu estou hoje porque vocês devem ter percebido que desde o vídeo, vai lá atrás no meu canal, desde o vídeo ela voltou que é quando a Paula voltou pra Austrália que foi onde esse canal começou a melhorar né, então é culpa dela ela que trouxe a câmera, ela que edita ela que fala o que eu tenho que falar então, é maravilhoso eu só tenho que chegar aqui na frente da câmera e falar mesmo é ótimo, ela faz pesquisa então, então eu só sou mesmo a carinha bonita é né? aqueles caras, então muito obrigado meu amor tudo isso também está acontecendo por sua causa você é linda, maravilhosa e eu te amo outras pessoas também que fazem esse canal crescer e nos ajudam bastante também, um grande abraço pro Douglas Machado, que é o nosso gerente de vendas da Twizy Que me ajuda muito, me dá várias ideias uh, do que fazer de vídeo A todos os meus amigos e principalmente a todos vocês que me dão muitas ideias do que fazer no, no canal E sempre me perguntam e sempre fazem a gente ter novas ideias para poder uh, compartilhar com vocês Então muito obrigado a todos vocês também uh, Vamos falar um pouquinho de prêmios galera, vamos falar de prêmios e concursos e vamos dar coisas grátis para vocês então, pra comemorar, a gente comprou um monte de coisinha legal da Austrália. Então nós vamos sortear uma pessoa sortuda que vai ter que se inscrever no nosso canal, vai ter que ser inscrito no canal. O que você vai fazer pra concorrer aos nossos prêmios da Austrália? Então, a gente tem aqui um canguruzinho de pelúcia, a gente tem também o koala que a gente compra pra vocês. Não parou por aí, então a gente sabe que vocês querem experimentar coisas da Austrália, então a gente vai mandar pra vocês... Um Tintan também tá? Vocês vão poder experimentar, o Tintan Está aqui fechadinho da minha mão direto pra vocês ah, Tem também esta merda aqui <risos> Que eu odeio Mas é um negócio australiano Chamado Vegemite E é totalmente inserido na cultura deles O Douglas que trabalha comigo adora comer esse troço eu não gosto, mas eu vou mandar pra vocês experimentarem, então espero que vocês gostem E a gente também comprou algumas guloseimas pra vocês, alguns doces australianos A gente tem aqui uma barra de picnic, uma cherry e a gente tem o... Uou, crunch, quebrei o crunch Um crunch pra vocês experimentarem, esses chocolates que se vendem aqui na Austrália uh, Um Turkish Delight, que é muito conhecido aqui também e também tem o Violet Crumble. Então esses chocolates são bem gostosos, Então assim, são presentes em gelos e também uma bandeirinha da Austrália para vocês já sentirem o clima antes de vocês fecharem o seu intercâmbio, por exemplo. Olha que beleza. Então todos esses presentes vão ser enviados para vocês dentro dessa sacolinha super estilosa da Austrália. Então vamos mandar pra vocês dentro da sacolinha Então, o que você tem que fazer pra participar, gente? É muito fácil Então você vai se inscrever no canal Você que ainda não é inscrito, você vai se inscrever aqui no canal Vai preencher o formulário que tá aqui embaixo ah, qualquer pessoa pode se inscrever, desde que você esteja ou no Brasil ou na Austrália, tá? A gente não vai conseguir mandar para você se você estiver na Rússia. <risos> o resultado dessa promoção vai sair daqui a duas semanas, então bem próximo do Natal aí. Eu não sei se vai dar tempo de chegar até o Natal para vocês, porque né, já é dia 5, acho, de dezembro hoje. Não sei se vai dar tempo de chegar pra vocês, porém daqui duas semanas, daqui a duas quartas-feiras... A gente vai dar o resultado da, da promoção pra vocês, do sorteio E a gente vai dar o nome aí do Grande Felizardo também Vou pedir pra você gravar um vídeo, mandar pra gente pra você receber Vai ser muito legal Então se inscreva no canal, preencha o um formulário aqui embaixo a gente vai dar o resultado pra vocês daqui a duas semaninhas, beleza? Beleza! Vamos falar sobre outros tópicos Vocês perceberam que agora eu estou um pouco mais engajado nesse canal? Vocês perceberam? Aí a gente soltando três vídeos por semana, galera Um vídeo no domingo e um vídeo... Isso Puxa, nem eu sei Deu bug É domingo, quarta, que dia? É segunda Domingo e segunda? É, porque como a gente subiu no domingo, não subiu na segunda Mas seria segunda, quarta e sexta Só que como a gente tá subindo o um vídeo de segunda no domingo Por causa das pitonas Eu tô me sentindo muito youtuber, agora, agora eu estou me sentindo youtuber de verdade, de verdade Se o Emerson Martins estiver assistindo, Emerson aprendi com você, hein, cara Daqui a pouco eu chego no seu nível aí também de soltar cinco vídeos por dia E um abraço pro Marião na Europa também, que solta milhões de vídeos aí também Quem não conhece, vai lá conhecer o canal desses dois figuras, Marião na Europa e o Emerson Martins Grande abraço, meus grandes amigos do YouTube também ah, E a novidade são, na verdade, que a gente vai começar... Não e a novidade na verdade é que a gente vai continuar soltando três vídeos por semana até onde eu consegui <risos> ah, Porém a gente vai soltar de segunda, quarta e sexta sempre de noite pra vocês aí Tá? Então no período das 7 da noite até as 9, 10 da noite por aí, de segunda, quarta e sexta Então posso, podem aguardar aí que vai ter vídeo novo no canal, sim, beleza? Uh, a terceira novidade, falar um pouco de Twizy, né? Eu tenho falado bastante da Twizy aqui para vocês, porque na verdade a Twizy tem sido a minha vida aqui na Austrália ultimamente, né? Uh, eu tenho trabalhado bastante e a gente tem né, montado vários projetos diferentes para vocês. Esse ano de 2016 a gente fechou o ano com mais de 30 clientes que vieram para a Austrália em 2017 pela Twizy, então, uma salva de palmas para vocês que realizaram o sonho de vocês, estão aqui na Austrália, e um muito obrigado pela confiança no nosso trabalho também, se você não conhece a Twizy ainda, vá lá no site, eu tenho uma empresa de intercâmbio agora aqui na Austrália, e a novidade é que nós estamos expandindo, gente, nós estamos expandindo, nós acabamos de abrir também a unidade da Twizy em Vancouver, no Canadá, sim sim galera sim o Deote está indo para o Canadá vocês podem esperar a venda de cursos não só para a Austrália para você que assiste meu canal mas também tem intenção de ir para o Canadá a gente também vai começar a vender Canadá no próximo ano e também algumas partes dos Estados Unidos e aqui desse lado na Nova Zelândia então a Twitch está expandindo já estamos com dois offices montados, eu estou indo para o Canadá também para poder montar esse office, não sei por quanto tempo ficar ficarei no Canadá, mas mostrarei para vocês muito, mas muito mais informação, não só sobre a Austrália, mas também sobre o Canadá também. E quem sabe, quem sabe, quem sabe, uma Twizy Brasil, será que vai rolar uma Twizy Brasil, produção? Vai rolar Twizy São Paulo, será, produção? Ah, ah, ah. Eu quero saber nos comentários, na verdade eu queria fazer um, um, um quiz com vocês, né? Se rolasse a Twiz em São Paulo, vocês se sentiriam mais confortáveis de fechar o um intercâmbio, não comigo em São Paulo, mas com um consultor da Twiz em São Paulo, ou pra vocês tanto faz? Pra vocês pode ser de Brisbane mesmo, ou de Vancouver mesmo? O que seria mais legal pra vocês? Eu, eu, eu queria saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se pra vocês seria mais cômodo uh, fazer em São Paulo, ou fazer por Skype fora do Brasil, que para vocês é melhor? deixe nos comentários. Então sobre a Tweezy, ah, basicamente é isso, a gente tem expandido bastante, ah, lembrando que aqui a gente também está com o um mercado de renovações também, a gente teve mais de 10 renovações nesses últimos meses, então muito obrigado a você que também está assistindo a gente aqui ah, e tem dado esse apoio para a Tweezy ah, aqui em Brisbane também. Então muito obrigado, ah, esse vídeo foi uma alegria de fazer para vocês, para poder contar essas novidades, eu estava segurando essa alegria de poder chegar nos 25 mil inscritos, eu estava segurando isso de contar para vocês as novidades da Twizy Canadá também. Se vocês forem no site da Twizy agora, vocês vão ver que já está diferente. Já tem lá Twizy Canadá, já tem algumas coisas do Canadá. E a gente vai começar a falar de Canadá. Esse é um vídeo de novidade. Vocês podem esperar muito mais de mim nesse canal. Muito mais novidades, muito mais coisas, muito mais informações relevantes para vocês. Para fazer o seu intercâmbio e também para a vida aqui de vocês do outro lado do mundo. Ou no Canadá, ou na Austrália, Nova Zelândia, ou Estados Unidos. Olha que beleza. Estamos crescendo, gente. Estamos crescendo. Então é isso. Um beijo do de Deote para vocês. Foi um prazer. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, participar do sorteio da promoção aí e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau. Então se inscrevam aí e deixem a não esqueçam de. cara. Então se inscrevam e façam o uh, porra. Caralho, caralho. Então se inscrevam.